Olá, seres de luz, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso projeto Novo Humano. Hoje com essa figura ilustre do nosso querido mestre Ricardo, o organizador do The Voice, onde nós estivemos presentes, e é com muito prazer que eu o recebo aqui hoje, e a vocês também. Gratidão. Hoje nós estamos Pode falar, mestre. Fica à vontade. Gratidão, tu te agradecendo, gratidão por estar aqui, gratidão a todos vocês que estão acompanhando. A Beth é encantadora e ela me Ó, é aqui, então é aqui que nós estamos hoje. Gratidão, muita gratidão, um grande encontro hoje, muita informação. Gratidão. Isso. Esse projeto, mestre, o um novo humano, ele foi trazido pelos seres das estrelas, como todos os outros. E eles insistiam muito para que eu viesse para o YouTube. E eu demorei um pouco para vir. E eles me pediram para fazer esse projeto de novo humano, que é um projeto para esclarecimento. Né? Esclarecimento Sim. para os nossos amores. Né? Os nossos amores que eu falo são os trabalhadores da luz. Todos nós que estamos neste vínculo grande, neste momento aqui no planeta, mas que ainda não conseguem se reconhecer né? como um novo humano que é. E, às vezes, não consegue perceber os passos que já deu nesse sentido. Nossa, verdade. Então, tem, tem muita informação, né? Hoje a, a, hoje a informação está chegando em muitos pontos diferentes, né? Então o que precisa ainda é um ajuste para que elas se encontrem, se conectem também essas informações. Você falou no The Voice, o The Voice foi muito importante né, para trazer informações assim, baseadas nisso. Né? Oh, foi foi especial. Com certeza, o The Voice foi um divisor de águas né, na vida de muita gente, né? não Sim. só de, daqueles que participaram, mas também daqueles que estavam do outro lado, né? participaram, assim, eu não quis me explicar bem, <risos> aqueles que estavam do lado de cá e do lado de lá, né? do lado de cá eu falo aqueles que estavam trabalhando, que estavam trazendo a sua contribuição, e do outro lado os trabalhadores da luz, aqueles que já estão se reconhecendo como seres despertos e prontos para fazer essa caminhada, né? muito embora, às vezes, ainda não se reconheçam como trabalhadores é. da luta. É verdade. É, na verdade, às vezes, é, o reconhecimento, ele é ele passa passa por tudo isso que nós vivemos até hoje, né, Beth? Passa pelo pela, pela sequência, pela é, pelas... Nós vamos chegar nisso, mas por todas as evidências que foram marcando a nossa caminhada até hoje e... e e alguns ainda né, não conseguem, como você disse, não conseguem perceber né, a grandiosidade que nós somos, a, a luz que nós somos, né, e aquilo que nós temos todos, ó, opa, aquilo que nós temos todos a, a, a transformar nesse planeta, cada um com a sua missão. Esse é o Sim. ponto. Eu tenho percebido, sabe, mestre, é, que as pessoas, às vezes, elas estão muito focadas no que estão sentindo de desconforto. Sim. E nesse estar focado no que está sentindo de desconforto, ela não está atenta a tudo que ela está ganhando é. em termos de passos que está dando. Né? Cada passo que a gente dá, a gente tem um ganho. E como nós estamos ainda focados né, na velha energia, a gente não reconhece. Muitas vezes a nova energia. É verdade. É uma descoberta diária, né? Cada dia um passo. E esse passo tem que ser muito, muitas vezes desse tamanho, ó, curtinho, para poder observar, poder é, perceber os detalhes. Senão também a caminhada acaba ficando, opa, cansativa né? e sem muitos resultados para a alma. Então... Com certeza. Com certeza. Me conta um pouquinho aí. Sobre a sua experiência com o novo humano Você que está assim mais diretamente ligado A esses seres que estão buscando Já que você dá muitos cursos Então, com relação ao novo humano A gente tem é, gratidão primeiro Por estar aqui mais uma vez E a todos vocês que estão assistindo E que vão assistir É uma conversa importante hoje Porque a gente, é, o planeta na verdade Com esse processo da transição Está passando por essa fase de acomodar, né, acomodar a, a humanidade, então quando fala em humanidade, o humano, né então assentar o humano naquilo que ele deve, é, assim utilizar-se, né, do, do que ele recebeu pra, a minha internet é que está falhando todos, por exemplo, que eu estou no celular aqui, tá hoje eu não consegui ligar o meu tá falhando a minha internet contigo não, aí não, tá, que... tranquilo, tá tranquilo tá tranquilo é... Estou tendo que apelar para o celular porque a internet não teve como, como trabalhar. Bem, então, é, essa, essa humanidade para a gente se tornar esse novo humano e qual a minha experiência que você comentou, eu tenho realmente um pouquinho, tem uma variedade de cursos, né? Mas todos eles são voltados exatamente à descoberta daquilo que, opa, que nós temos aqui dentro, né? Então, daquilo que pode nos tornar esse novo humano, tá? Mas aí tem pontos que a gente vai comentando aqui durante o nosso encontro, Beste, que é, porque eu sou, eu sou assim, eu, eu digo que eu sou diferente da internet, sabe? Eu sempre brinco isso. É porque enquanto todos apontam, assim, opa, todo mundo está naquela direção, eu estou vindo aqui, ó, estou indo aqui, mesmo e não é diferente. Mas é que eu faço daí as, as ligações, né? A ligação da parte física, da parte científica, da parte da biologia, da parte espiritual. Então, é, a gente não consegue, assim, juntar, se a gente não, não, não, não, não, não trabalhar com essas fontes todas, Isso. porque nós estamos aqui, né? O humano está tá na Terra. Então, tem que estar tá entendendo de todo esse processo. Então, a minha experiência é baseada em estudo. Eu estudo o dia inteiro, a noite inteira, tarde inteira. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou estudando. É assim que funciona. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu também me vejo, às vezes, indo num caminho um tanto quanto diferente do que as pessoas estão falando. Né? É. E eu quis dizer assim, que o meu processo junto aos seres das estrelas é um processo de trabalho interno. Né? Então, o meu trabalho de canalização né e de expansão que ele não passa pelo processo de trazer muitas informações do que está acontecendo de ano, sabe dessas coisas todas. O meu trabalho é todo de internalização, né? de acessar os tá espaços do ser, né? de poder expandir a partir de dentro, né? acessando os espaços de paz, de harmonia, de, de equilíbrio. E nós estamos começando enquanto humanos a deslumbrar um pouquinho o que é o amor incondicional. que ele é muito é, mais do que a gente pode supor. né E eu gosto muito dessa linha que você traz, que é a linha do estudo, né a linha da ciência, a nossa questão com o nosso corpo físico, porque também chama sim. a atenção das pessoas que espiritualizar-se não é estar fora da Terra. Espiritualizar-se não é só estar aqui e subir, não, a gente está no planeta. Né? A gente tem uma conexão profunda com o planeta, a gente precisa estar ancorado aqui, porque nós não estamos aqui por nada, nós viemos com um propósito. Né? E se nós temos um propósito, nós precisamos estar ancorados no planeta. Até porque nós temos parte da nossa energia, faz parte do planeta. Né? Então, também. é. Desde o centro do planeta, a gente passando por tudo e chegando até a fonte criadora de tudo que é. E isso Perfeito. né? Toda a nossa questão celular, todos os nossos sistemas, não tem como a gente fugir disso. Perfeito. Da forma como você colocou, é exatamente assim. Nós somos parte do planeta, né? Nós não, somos, nós, não, nós não estamos nas estrelas, né? Desculpe, não fazendo uma analogia, né? Eu lembrei da ser das estrelas, nós não estamos lá nas estrelas, nós estamos aqui na Terra e aí nós somos formados por tudo aquilo que compõe a Terra né? então tudo aquilo que está aqui no núcleo todos os elementos químicos que tem, fazem parte da gente então como não entender isso e como não estudar isso se é isso que movimenta o quê movimenta o nosso sentimento as nossas, as nossas relações as nossas, tudo aquilo que a gente vive né como vindo do mental, do emocional, do tudo, do organismo em si, tudo isso é, é, é, é resultado daquilo que nós temos em, do contato com essa nossa mãe Gaia aqui. Por que, que é mãe Gaia? Né? Porque os filhos estão todos grudadinhos, assim, ó, todos em volta dela, e todos dependentes dela, né? e ela dependendo também desse grupo todo. Né? Então, se a gente não estuda e não conhece a fundo isso, a gente não consegue sair do chão. Né? Eu brinco sempre. É porque a gente, às vezes, encontra pessoas tão espiritualizadas, né, Beste? Nossa, eu faço, eu faço, eu faço. Eu digo, então, levite 5 centímetros do chão. quero ver quanto que o teu, teu corpíteo, que eu falo assim, está leve, para dizer que você é um ser. Né? Então, você sair do chão 5 centímetros e mostrar... Aí você não é mais terreno Aí você já pode até colocar as asinhas e seguir, né, para um outro plano. ou já conseguiu iluminação. Mas a nossa história aqui é muito mais do que isso, né, Beste? A nossa história ela é, é de consciência, né? É uma história que a gente, é, a gente, nós já convivemos tanto com a Mãe Terra e ainda não temos afinidade com ela. Sabe? É por isso que a gente se distancia do que, da fonte da fonte divina, então, o que cria distância é aquilo que nos separou da mãe Gaia aqui, né, e desses, e outro problema, separou desses elementos químicos que nós temos aqui, né, tá, até depois, se você permitiu falar um pouquinho do carbono, né, a gente pode fala... Falar. Posso falar? Com certeza, eu então, também falo assim. sobre isso, meu público tá correto, pode falar. Então, olha só, é, eu falo um tanto né, da troca do carbono pelos cristais, né? mas eu, eu, eu, a gente até, nós saímos do adulto índigo dias atrás agora, foi muito esclarecedor, assim, para nós. E a gente chegou num ponto que a gente diz assim, é, como que você quer fazer a troca, né? Então, é tão bacana, né, eu estou falando da internet, nós estamos na internet agora, né? Mas aquela divulgação, a troca do seu corpo, né? A substituição do carbono pelo cristal, tudo isso é fantástico, mas não é para esse plano ainda, né? não é para nós agora. Falar em novo humano é ter consciência, ter consciência disso tudo. Né? Então, eu mesmo brinco ó, ao infinito e além, vamos lá na nova Terra, mas se a gente não tiver o conhecimento e a gente não tiver essa noção, por exemplo, do carbono. O carbono no universo ele é o, ele é o quarto elemento mais abundante que tem. E no nosso corpo, ele é o segundo e daí, ele só perde o oxigênio na realidade, como elemento químico, sabe, e aí se a gente for analisar, quem é que consegue trocar o carbono do corpo e se tornar um cristal abundante, né, para estar já nessa outra, nessa formação do novo humano, então fisicamente falando, tem duas formas a gente, duas não, uma e meia eu diria assim, pra gente se tornar esse ser de cristal, né uma delas, né, que é acho que, é, que, é, que vocês, uma delas é desencarnar ó firme, sabe? Desencarnou, provavelmente se deve voltar com alguns cristais melhorados por um motivo, porque a criança ela vem com abundância dos cristais na pineal, por exemplo, né? Por isso que ela tem visão, até as percepções mais alongadas assim, porque esses cristais estão em abundância, tá? Mas não é uma troca, é uma é uma formação. E nós adultos, né? Nós temos o nosso quilate tanto que aquele que tem a clarividência, percepções e tudo mais, ele tem os seus cristais assim de certa maneira, né? É, estão ali, estão ali, fazendo a parte deles, né? Só que é, o que aconteceu com a gente, com nós todos essa humanidade, nós somos tolidos na verdade, né? Somos tolidos a cada dia, mas somos brutalmente tolidos nessa condição dessa separa separação com a mãe, com a Terra mesmo. Então, nós, por exemplo, inutilizamos, muitos de nós, muitos dos adultos hoje, tem a, a pineal inutilizada, né? Oi, você quer falar? Não, não ia falar, não. Fica à vontade. <risos> nós temos a pineal inutilizada, então não tem... O que, que acontece com isso, né? Acontece que daí não tem percepção, não consegue ter... Um, é, como a gente fala cristal, nós vamos falar em luz, né? com claridade, então, não tem a clareza mental para ter o discernimento, para ter a compreensão sobre todas as mudanças que estão acontecendo. Então, se o carbono faz parte da gente, como fazer essa troca, né? Como fazer essa... Acho que eu travei ali, não sei, estou falando. Como fazer essa troca, fazer essa substituição? É, é, é, é, é simples, né? Desencarne é o primeiro passo, né? E daí uma forma da gente estar lidando com, com essa condição Para se tornar esse cristal em abundância É a gente estar fazendo exercícios para opa estimular essa essa percepção Ou aguçar essa percepção Então, voltamos a dizer no um ponto O novo humano é fantástico O novo humano é o que vai... é Felizes aqueles que herdarão a Terra, né? Mas para herdar a Terra, antes nós temos que cuidar da Terra Tá, então, não adianta a gente se separar da Terra e querer que ela faça o serviço por nós, né? Como eu tenho, como a gente percebe, é, ah, a Terra já está na quinta dimensão, então toda a Terra já está na quinta dimensão. Nós mal entramos na quarta, tá? Nós estamos no caminho da quarta, estamos por que na quarta? Nós estamos exatamente no casamento, né? Sabe o que é o casamento, né? O casamento faz assim, ó. Ô, ô, ô, ô, ô, né? Nós estamos bem no casamento. Então, nós vamos até o além e vamos até o subsolo, né, nós estamos assim, ó, alternando esse, essas emoções na gente, né, então esse desequilíbrio, ele está assim, ó, eu falo do casamento, não que o casamento não é isso, mas é porque tem altos e baixos, né, em todos os sentidos, em todas as questões, então, não é casamento de casamento, é o casamento dessas ações mesmo, para entender, né, então, o que acontece conosco como humanos, querendo nos tornar novos humanos, né, é, é, é desde que a gente desenvolva Desde que a gente compreenda tudo aquilo que nós passamos E aquilo que nós queremos nos tornar Mas para isso a gente tem uma, uma ponte né? Que aquela última ponte que alguém comentava lá no The Voice, né? Tem que cruzar essa última ponte E essa última ponte se chama decis, decisão né? A decisão de mudar, a decisão de, de, de recriar ou de renascer Daquilo que você, ó, apaga aquilo que você foi e começa de volta. Não tem outra forma de você ter, né, uma, uma assim, de, de criar, talvez, talvez, opa, desabitando todos esses processos que tem no seu interior, para você realmente começar a pensar em se tornar um novo humano. Então, eu sou, vou dizer um pouquinho, eu sou muito espiritualizado, porque eu canalizo. Todos os seres, né, normalmente, eu canalizo, só que eu canalizo diferente, e como você comentou, né? eu não canalizo para... Não, eu canalizo quando eles, sabe, quando tem um curso, quando a gente está trazendo uma informação, e baseado naquilo que você falou. Perfeito. Interiorizando. Tá? Então, para que, que um ser vem e nos traz informação? Para melhor, interior. Para naquele naquilo que daqueles que te assistem, daqueles... Que me assistem, né? Então, é para isso que eles trazem informação. Eles não trazem para ah, nenhuma grandeza. Jamais, é. né? É. Nunca trazem. <risos> Tanto que, eu tenho certeza, você não sai, você não divulga todas as mensagens, não, você canaliza todo dia, né? Imagina. Então, você podia escrever assim, ter 20 sites diferentes, ah, mas não faz, entendeu? Então, isso é uma transformação que esse grupo, esse, é, esses seres, né, que são muito mais evoluídos do que nós aqui, que eles querem da gente, né, que a gente faça exatamente esse papel, que é o papel de transferir o conhecimento que eles trazem àqueles que nos, opa, que nos ouvem. Aquilo que eu brinco sempre, né, olhos para ver e ouvidos para escutar. Não são todos que tem, né, Beth? Não adianta. Não. Então, então e okay. é assim. A gente sabe disso, né? Então, quando a Sim. gente fala, a gente não fala para todo mundo, a gente fala para aqueles que estão prontos para ouvir o que a gente tem a dizer. E está tudo bem. E não tem por que ficar magoado com isso. Porque a gente já sabe e está tudo certo. Esse processo nosso do novo humano, como você falou, é uma desidentificação de quem nós achamos que somos. Não tem como a gente ser o novo Sim. levando o velho na bagagem, né? aquele saquinho de pedra que a gente leva nas costas, né, que é nosso passado, a gente precisa soltar essas pedras para a gente poder dar os próximos passos, porque o novo humano ele precisa ser leve. Né? Ele não tem a, a densidade né, que nós ainda estamos carregando. E a desidentificação que eu falo é a gente deixar de achar que nós somos o que... A aparência nos diz que somos. Ou seja, nós somos professores, nós somos engenheiros, nós somos filhos, mães, irmãs. A gente precisa deixar tudo isso. Nós somos feios, nós somos bonitos. Não, nós somos seres. Né? Seres essenciais, seres de luz. E para assumirmos isso, precisamos abrir mão. Sabe aquela capinha que a gente tem, a gente abre, assim, o ecléter? e sai a nossa luz do de dentro e a capinha fica. É verdade, é isso mesmo. É, na verdade, é, é liberar, a, nós somos a cebola, né? Com tantas cascas, né, com tantos tantas revestimentos, assim. Mas eu, é, um ponto, Beste, que a gente tem que assim, comentar com todos, né? Até eu, eu falo eu, tô, eu falo do The Voice, porque realmente ele foi uma transição para muitos, sabe? para quem assistiu e para quem estava lá. Sim. E eu falo também desse adulto índigo que nós trouxemos esses dias atrás, que fantástico que foi, porque ele mostrou tão claramente, sabe o quê? Mostrou a função nossa no planeta desde a chegada. Nessa faixa de idade, claro que eu sou mais Sim. velho ser você, assim, mas nessa faixa de idade, o que é que nós viemos fazer... Eu, eu Você é mais velho do que eu. Por favor, né nem... Mas eu para o caso, eu para o caso. É assim, tá bem? É, então, essa, essas informações que a gente recebeu quando a gente chegou aqui... Ó, lembra que eu comentei que as crianças vêm com um acúmulo de cristais, né? Então, esses cristais que nós... Quando nós chegamos no planeta, nós, nós temos uma uma projeção da nossa caminhada. Né? Então, às vezes, quando a gente diz assim... Tudo está escrito nas estrelas... Tudo está escrito nas estrelas, mas quem muda isso é o homem aqui, né? O homem, a mulher... Então, nós somos os seres que somos mutantes do processo. Então, no um dia nós estamos bem e no outro dia não estamos bem. Então, nós somos, assim, opa, cadê, né? Então, nós somos, nós somos arquétipos diferentes todos os dias. E essas crianças, de certa maneira, é, que chegaram com esse cristal, que estão chegando agora com o cristal, eu fico, sabe? Você tem poucas coisas assim que me, são essas crianças que são hoje atacadas né, com medicação e tudo mais para bloquear essa condição que eles trazem. Então, o nosso planeta, o nosso planeta, nós, os humanos, era, já, já era para estarmos já vivendo uma nova era, uma nova era em consciência, né, uma nova era com, com um número menor, se a gente tivesse né, tido mais liberdade para perceber esses cristais e a gente ir estimulando e não polindo eles todos, né? Podando eles todos, infelizmente. Então, hoje os humanos, hoje nós os humanos somos, é, claro, a gente tá sorrindo aqui, gente, todos sorrindo todos brincam, tem felicidade estampada, mas na realidade nós fomos subjugados, né? Nós sabemos isso, todos sabem. Fomos subjugados a não a não cocriar, a não vencer aquilo que surgia no nosso caminho. E aí, para que o novo humano surja, né, para que ele aconteça realmente, o que é que nós temos que ter? É né? a eliminação, como, a, como você comentou, né, deixar bagagem. Mas uma delas principal se chama medo, sabe? Uma delas, uma das principais, porque ele é que impede a gente de dar passos mais largos ou de andar um pouquinho mais, é, mais consciente ou mais à frente daquilo que nós viemos fazer. Então, o medo é uma das e aí nós vamos comentando sobre outros aí, senão só eu falo e aí você que, na A verdade é, nós precisamos realmente abandonar o medo entre tantas outras coisas, né? Sim, quantos... o medo. É o mais é o mais forte, é o mais premente na nossa vida, né? Porque se nós nos observarmos, nós temos medo de muitas coisas, de coisas simples. Entretanto, sim, sim. aquilo que a gente tem medo, nem sempre se realiza. Na maioria das vezes, não se realiza. Sim. Só que, às vezes, nós temos tanto medo e nós vibramos tanto nele, que nós atraímos aquilo que a gente tem medo. A grande maioria das vezes, quando nós ainda não somos aquele medroso que pensa 24 horas por dia no objeto do seu medo, a gente termina não é, colapsando aqui nessa realidade. Vou dar um exemplo para simplificar, né? Mães, mães ficam sempre em alerta quando os filhos saem à noite, né? Ou quando vão para uma festa, ou quando vão para o carnaval. E se o filho demorar, ou se o filho não atender uma ligação, ou se o filho não der notícia, a gente pensa logo as piores coisas do mundo, né? que aconteceu um acidente, que o filho foi assaltado ou que sofreu qualquer tipo de, de constrangimento. Na maioria das vezes, isso não aconteceu. né? Mas isso é um, um pensamento momentâneo, não é uma coisa que a pessoa pensa o tempo inteiro. E existem pessoas que pensam o tempo inteiro no objeto do seu medo. Né? Então, quando a gente pensa o tempo inteiro no objeto do nosso medo ou nós estamos periodicamente nutrindo aquele medo, nós colapsamos o objeto daquele medo na nossa realidade. Sim. Um grande Sim. exemplo que eu posso dar aqui é com relação a dinheiro, né? Dívida, né? Quantos de nós, se não quase a totalidade, tem medo Sim. do endividamento, né? E aí, quando a gente recebe um boleto, quando a gente recebe uma conta em casa... A gente pensa logo se vai ter dinheiro para pagar. Então, a gente fica no medo de não ter, que é a escassez. Isso faz com que a gente atraia mais do objeto desse medo. Por quê? Porque é um pensamento constante onde a gente coloca a nossa energia né, de uma forma muito repetida. Então, a gente vai alimentando. E a gente precisa, enquanto observadores... Autoobservadores, estarmos atentos e conscientes o tempo inteiro do que nós estamos manifestando. Porque a manifestação nessa realidade é aquilo que nós estamos projetando, nós estamos criando a partir do nosso pensamento, da emissão de energia. Tudo que cresce na nossa vida é onde a gente coloca a nossa energia, né? tá o nosso foco. Então, o que a gente precisa entender. Mas, basicamente, é ter tudo na vida, é mudar o foco. É olhar para as coisas boas. Aí é que vem o processo de autoconhecimento e de reforma íntima. Quando a gente vai para o nosso processo, não é não desligado, a gente começa a acessar os espaços de paz, de expansão de consciência, a gente muda o nosso foco. E aí a gente vê a vida de outra forma. É, isso na verdade é aquilo daqui, o pensamento é força viva, né? Se você estimula, se você... Por isso que nós somos co-criadores, né? isso. Então, o que é que o medo fez? O que é que essas inseguranças trouxeram para essa humanidade? Trouxeram a criação desses atributos negativos, né? Que mantém no negativo. Então, a Beth falou muito bem, quanto mais você trabalha na energia, porque nós somos ressonância, né? Então, a gente está trabalhando, o universo está compreendendo que a gente está vibrando aquilo. E aí, no retorno, quando a gente fala assim que a gente atrai, né? O que, que a gente atrai? A gente atrai porque o universo é um grande pai, vamos falar bem francamente, né? então Nós temos um pai, temos a mãe nos nossos pés. Então, Isso. o pai é um terra, o pai é um observador e ele, ele procura atender aquilo que o filho pede, né? E a mãe tá ali embaixo, aquela que tá ali cultivando, né? ela é a base, então ela tá cultivando. Mas o pai, ele observa, e quando ele percebe a ressonância que está emitindo, ele te dá com uma mãozinha bem, e às vezes muito rápido, né? Então a pessoa, uau, eu tava pensando numa, numa, numa coisa ruim, e ela me aconteceu cinco minutos depois quando eu virei a esquina. Então não pensa coisa ruim, né? Vamos, vamos trabalhar isso. Como a Beth comentou, a gente trabalha isso dentro da gente, né? mas nós temos que faz, fazer o quê? Opa! Isso é largar a densidade, né? A gente liberar essas energias e a gente começar a vibrar diferente. Se nós não fizermos isso, não existe novo humano. Não tem novo humano. O novo humano só é aquele que vai conseguir, nesse pacto de consciência, né? é, transferir aquilo que esses seres, vamos falar assim, esse pai e essa mãe passam para a gente, né? Então, Sim. isso está ligado ao conhecimento, está ligado à a, a inspiração, está ligado a, a ter essa integração, quando eu falei de inspiração, tá integra, se integrar com, com, a, com essa natureza. A gente entender que nós somos o que nós estamos inspirando, né? E a Terra é aquilo que nós estamos liberando. Então, nós somos, uma, nós somos a fonte divina, vamos pensar nisso vamos começar a trabalhar diferente, então, se nós não, se nós não fôssemos, então, nós seríamos de um, uma composição diferente da do universo, né, nós seríamos diferentes, nós seríamos diferente daquilo que tem no interior da Terra, dos minerais, né, de todos os, os elementos químicos, mas nós, se vocês pegarem a tabela periódica, vocês têm ela completa, né, a gente até brinca em alguns cursos, Veste, digo ó tratem de voltar a estudar a tabela periódica, o que nós vamos falar dela nesse curso, bastante. E a gente fala sempre sobre isso. A química do corpo é a química que tem na Terra, a química que tem nas plantas, né? E a química que tem no universo. Então, por que, que nós estamos separados da fonte? Ah, a fonte está tão distante assim? Como? Você entrega para você tudo que você quer? que, eu, que você quer? Não, que você, você libera. Né? Então, você diz, eu quero, eu sinto, e ele vai... E completando, é simples, né? Então, o que eu, quando eu digo eu quero, não precisa falar não, tá? Basta você pensar, como foi dito aqui, né? Por isso que o pensamento, o pensamento ó, é muito mais potente até do que a própria, né, do que a própria fala. Então, nós somos é, reféns, sabia? Nós somos reféns de, dessas... É, essas contingências chamadas negatividade que nós mesmos adotamos o no nosso caminho, a nossa história, né? Entra lá com medo, a raiva, sabia? Hoje eu estava é, pensando... Que tem uma frase, permitir, que eu digo há muito tempo assim. Há muito tempo, desde quando eu sou jovem, criança mesmo, eu já dizia. Que aquele, aquele que explode, né? Eu falo sempre assim, aquele que tem... É que isso a gente pode chamar de ira, né? Então, ah, ficou irado. Olha só que diferença que é ficar irado e, e sentir raiva o tempo todo, né? Você sabe que é diferente, né? Então, raiva, ela fica comiserando com no ser, ela fica ali o tempo todo sendo trabalhada, e você alimentando ainda, né? Porque aquilo da bela e a fera estão dentro de você. Mas a ira é diferente, então, muitas vezes, alguém que tem um coração bom, bom mesmo, então por isso que eu falo desse alto aqui, né? Que tem uma pessoa que de repente fica irada ou fica, né? então todo mundo pinta aquele como o grande monstro, né? E, e na verdade não é isso, né? A gente é. É, é as análises têm que ser feitas dessa forma, né? Então quando quando a gente trabalha hoje para construir, para auxiliar a construir o um novo humano, tem que se não colocar todos esses aspectos desse tamanho olha, que fazem a composição do que nós somos aqui, a gente só afasta, sabia? Afasta mais aquele que está sonhando em ser o novo humano da condição do novo humano. Então, mas isso isso é o objetivo, né? Hoje, a Beth sabe, nós temos conversado desde o The Voice, quando eu dei esse reencontro, né? que todos estão recebendo uma informação muito similar, né? Todos, assim, esses pontos que estavam espalhados, estão recebendo informações similares. E aí, quem que está aplicando? né? Quem que ainda está, vamos assim, escorregando na maionese e está falando coisa que não deve? Então, o que, que o universo faz? Ele vai polindo. Mas o universo faz isso. Porque ele está percebendo a ressonância, né? Então, passou uma informação que não condiz com o que eles trazem, opa, Aí lá acontecendo alguma coisa, é assim que funciona, tá? O novo, humano, o novo humano somos nós num fractal da frente, tá bem? Só para a gente entender, um fractal que vai estar tá lá, na... Então, traz ele para cá, absorve, sabe, brinca, trabalha com o novo humano alguns dias, libera ele, deixa ele seguir o né está lá cumprindo a missãozinha dele, é assim que funciona, isso. Eu, eu explico às vezes para as pessoas que a física quântica ela já nos mostrou o campo das infinitas possibilidades. Então, tudo, absolutamente tudo, é possível. Agora, a gente vai no campo das infinitas possibilidades, que é um mercado infinito, e escolhe o que a gente quer. A gente precisa estar atento ao que, é que a gente está escolhendo. Olha para tua vida hoje ver como ela está e ver as escolhas que você fez até aqui. E, a partir daí, você pode fazer escolhas diferentes. Eu conto uma experiência que eu tive no dia do meu aniversário, que nós canalizadores, né, pessoas que estão mais com o nosso campo mais aberto nesse sentido, às vezes a gente recebe umas né? E aí, eu estava bem no início do, do meu processo de canalização e me veio uma mensagem, de uma coisa que poderia acontecer na minha vida com alguém muito querido. E aquilo me, me deu assim um bate, sabe? E aí, quando eu caí em um, eu disse assim, ok, essa possibilidade ela existe, mas eu não escolho ela. Eu escolho outra. E isso não vai se materializar aqui agora, porque não é a minha escolha. Então... A gente pode escolher, sabe? Independente Perfeito. do que chegue para você. Você está endividado? Você pode escolher não ser. Você acha que o seu dinheiro não dá até o final do mês? Ele pode hum. dar, sim. Ele eslastece. Né? Depende de como você olhar para isso. O que você está escolhendo, quando você recebe as suas contas, o que é que você pensa. Você pensa que você está dormindo ou você é grato pelo que você teve durante aquele período? E você está mas contribuindo. É a, é a contraparte, né? A gente recebeu e a gente dá, é o equilíbrio do e recebeu, a gente recebeu água o mês inteiro, a gente paga aquela água, a nossa contraparte. A energia, a internet, né? tudo é uma contrapartida. Então, vamos mudar a nossa forma de ver. Olha para tudo isso com gratidão. Você teve internet um mês inteirinho. Está aí o mestre Ricardo usando a internet do celular, porque a internet de casa não está funcionando. Mas, de modo geral, funciona, né? Então, quando ele paga, ele olha para aquilo tudo e diz: Poxa, um mês, eu dei minhas aulas, eu fiz minhas lives, eu fiz tudo graças à internet, né? E assim, tudo é na nossa vida. Tudo na nossa vida. Onde a gente está botando a nossa atenção? Né? É, é ali verdade. que a gente está trazendo para essa realidade, colapsando aqui o que a gente está manifestando. Atenção, gente, atenção, gente, é por aí. Então, é, você falou, falou, inclusive, da internet que aqui é estão trocando por fibra, sabe? Por isso, então, ah. era... Então, o que acontece? É tecnologia, mas está demorando, né? Demora, acho que vai dois, três dias aí, pra, porque é uma rede grande, né? Então, eu tenho sofrido. Mas fica sufrido. muito barbeloso, ó. É, mas depois, vai, né? depois, Mas como vem final de ano agora e vem os nossos encontros aí, é, isso é preocupante, né? Porque no celular a gente não dá conta. Mas é, você, você falando de, de estar colapsando, né? Que é a, essa, essa visão, da, essa observação da onda, né? Então, da partícula em onda, quando a gente faz a observação, a gente é co-criador, a gente faz com que aquilo se torne uma realidade. A gente realmente consegue é, é, dissolver né, pela nossa percepção e a gente consegue remontar uma nova realidade, uma nova uma nova versão daquilo que você... Opa, tava ali preocupado às vezes, mas você, como a Beth comentou, tomou a decisão de não de não de não sofrer por aquilo, né? Aí você já está, já está fazendo exatamente o caminho que que te conduz, que te conduz ao que a ter. A gente fala de abundância, né? Eu não gosto muito dessa palavra. Olha, tem palavras que eu não uso, que é abundância, prosperidade, que que esses né que aparece tanto assim. Mas quando você melhora, né? Melhora a, tudo à tua volta quando você sim, a, assim entende isso tudo compreende. Então, os trabalhadores da Luz, arregaçando as mangas para a gente regar as sementes que já estão plantadas. Finalmente, né? Finalmente. Finalmente, né? Finalmente, porque até o The Voice, a gente comentava isso lá no The Voice, todo mundo fazendo seu trabalho, mas muito, assim, disperso, né? E aí, quando teve, quando chegou o The Voice, que foi um alerta, disse, poxa, todos têm que fazer isso aqui, ó, né? Eu brincava lá fazer isso aqui, fazer essa criar os pontos de luz. Não adianta deixar afastados e não ter ligação entre eles. Isso. Então, quando começa essa conexão, a gente sabe que aí sim o caminho agora é. Por isso que 2023 é tão profundo. Sim. Ele é profundo porque muitos estão sendo mexidos agora, né? estão sendo tocados agora, para curtir essa energia mesmo em 2023. Né? Com certeza, com certeza. Tem muita coisa aí vindo pela, que bom que está vindo pela frente. Que bom que estamos nos abrindo para receber, né? Em todos os níveis, não só no nível mental, mas também no nível é. do nosso coração, né? Nós estamos assim, a, a minha percepção assim, as crianças estão crescendo, passaram pela adolescência e nós estamos chegando à maturidade. Né? A maturidade do reconhecimento do ser. Isso. E é a partir daí que a gente vai realmente dar o nosso salto quântico, que a gente está querendo há hum. tanto tempo. Pois é. Não, é. Não é verdade, mestre. É na idade é. do lobo, né? Sabe que nós passamos <risos> pela águia, é, nós passamos pela águia, passamos pela coruja, passamos pela lebre, e aí chegamos na idade do urso, né, perdão? aí chegamos nessa idade do urso, onde ele, onde ele vai hibernar, né? Então, toda vez que a gente chega nessa faixa, dessa frequência, a gente começa a acomodar a energia e começa a trabalhar com ela mais internamente, que é isso que eu, quando o urso quando a gente fala da hibernação do urso, é isso. É você trazer para dentro e você ficar por um período e vivendo só aquela energia. E não é com, com nenhum problema, nada, é você ficar vivendo. E é isso que faz com que o urso né, dali, dali saia mais forte e ele sai daí para o resto. Pra ele, ali ele ali faz isso aqui, exatamente o que você falou, né? Chega nessa maturidade e daí dali para frente é só, só pensar quando é que chega o momento mesmo dele ah, completar o ciclo dele, os ciclos todos. Muito bem, é isso mesmo. Isso é sabedoria. É, bacana, gostei. Gratidão. <risos> <muito>. é. <risos> Mas, Ricardo Gratidão pela sua presença, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade, pela sua amorosidade de estar aqui conosco nesse projeto. Novo Humano um projeto que eu amo muito. Ah, gratidão. coração. Vem das estrelas. Vem das estrelas, sim. E eles me pediram que esse, que esse projeto não fosse é, individual. Né, que eu estivesse sempre com outras pessoas. Então, esse é um projeto que tem sempre convidados, né, pessoas que vão contribuir, porque as pessoas precisam ouvir de diversas Sim. formas, né, diversos pontos de vista, porque se fico só eu aqui falando, né, eu só tenho o meu ponto de vista. Quando a gente traz outra pessoa, a gente conversa, né, a gente vai alinhando, ajustando traz sempre é. uma contribuição diferente, porque nós não somos expertos em tudo. Não precisamos ser, né? nós precisamos só sermos nós mesmos, cada um com a sua peculiaridade, porque somos únicos. Gratidão, gratidão, gratidão, pelo amor de vocês. Gratidão, gratidão. mestre. Eu não que agradeço. Da sua internet. Assim. Boa noite a todos. Boa noite. Gratidão e gratidão por, por estar aqui. Boa noite. Muita paz e muita luz. Sempre.